Aí entra um segundo ponto, delicado pra caralho, que tem que tomar cuidado como eu vou falar isso. Mas você não tem tanto controle sobre você, cara. Ah, tô ligado. Tô você ligado. acha que você tem controle sobre você? Na verdade, não. Eu, o que, eu... que você acha do livre-arbítrio? Ah, eu já vi. Tem o Sam Harris, que é um cara que é um. Eu acho que ele é neurocientista que que também. O que ele fala? Não sei o que ele fala. Ele fala sobre filosofia, neurociência, fala um monte de coisa, meditação tal. É, é um cara, é um gringo aí, né? E ele fala que ele meditou tanto, meditou tanto buscando o seu self, né, buscando o seu eu, e aí ele percebeu que no momento de mais pura concentração e meditação, no momento de transe que ele chegou de meditar tanto, ele percebeu que não existia. Não existia o seu eu. Isso é, é uma ilusão. Eu, eu é uma parada muito difícil de definir, né, velho? O que, que é eu? Tipo, eu... Onde está o eu no cérebro? É, exato. Algumas pessoas que têm essa noção de que... As pessoas que falam que tem livre-arbítrio, que existe esse eu, que existe uma pessoa que comanda o seu comportamento, a impressão que dá é que estão falando de um... Beleza, é o seu cérebro. É o seu cérebro que está gerando o seu comportamento. Só que, cara, não existe um... Um bunker escondido no seu cérebro que tem um bichinho controlando lá que seria o seu eu. Não é são neuro... não. São neurônios conversando entre eles que resultam em um comportamento específico. Ele fala, pô, mas eu decido tomar água. Falei, cara, na verdade, você está com menos contra concentração de líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho a... a você está tá com menos líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho a concentração de sais e de íons no seu sangue, o seu cérebro, o hipotálamo, detectou esse aumento, mandou um sinal para o núcleo... É, é, acumbente? Para a área tegmentar... <risos> é, exatamente. Para a área tegmentar ventral, que mandou uma sinalização para o núcleo acumbente, gerando motivação para você ingerir o líquido. Sim. Isso foi você que decidiu, velho. Foi uma mudança de concentração iônica que resultou numa atividade elétrica. É que você pode mudar, né, esse estímulo, né? Você pode estar com muita sede e escolher não beber água, se mas, você quiser, né? Mas e depois? É, você morre eventualmente, né? Entendeu? <risos> e, a, eu acho que você, eu acho muito difícil você morrer de sede, cara. O seu comportamento vai ser enviesado para aquele lado. Ah, sim. Deve ser muito difícil. Por isso você é, vai, cara. Você vai. Mas é louco que vai. tem os cara que faz greve de fome e morrem. Mas é que daí o comportamento dele está sendo controlado por uma regra que ele criou. Ele, por que, que ele está fazendo essa, essa greve de fome? Sim, mas quem, quem criou? Ele e aonde que ele está? Não, o ambiente criou nele. Ele a comunidade, ele foi colocado numa situação onde... A comunidade hum. falou para ele que tem que ser assim, porque esse é o certo e tal, e ele foi reforçado, e ele continuou, e ele Instituíram aquela regra no contexto e ele seguiu aquela regra. Por exemplo, é, é, basicamente, essa discussão do livre-arbítrio é uma coisa... Assim, ter que lembrar as pessoas. Os dados são muito contraditórios. Dentro da neurociência, os neurocientistas não têm um consenso. Tem 95% dos neurocientistas vão dizer que existe livre-arbítrio e 5% vão dizer que não. Entendi. Tá? A questão é assim, por exemplo, tem um estudo, é que assim, o nosso comportamento ele é, ele é modulado por coisas que a gente nem imagina, cara. Ah, sim, a gente Tem um é, estudo de júris, por é exemplo. Isso é muito mais inconsciente do que consciente. Você conhece não, o estudo dos, dos, dos não, juízes? Não, não conheço. Tem um estudo que foi publicado na PNAS. Os caras analisaram mais de duas mil decisões de juízes em tribunais nos Estados Unidos e plotaram num gráfico as decisões favoráveis e não favoráveis ao réu. Ou seja, quando eles foram Condenar, puni, puniram punidos ou, não. ou não. E eles plotaram também no gráfico quando o juiz comeu. Quando o juiz o quê? Comeu meu Ah, refeição. caralho. Caralho. É ah, o pior que eu acho que eu já ouvi falar. Pode crer. Cara, eu não sei se dá para botar na tela. Põe aí, cara. põe aí qual é o nome desse estudo. Você é, sabe? Cara, se, é, é, é Fatores Externos das Decisões dos Juízes, PNAS, bota assim. PNAS n -A -S. Ele é, é em inglês o nome. se é, pode ouvir isso você falando no podcast. Externos Factors. Então, imagens, pá, né? Talvez imagens apareça hum. Não? Bota em inglês, bota em inglês esse título. Basicamente assim, meu, quanto mais próximo da refeição, mais benevolente o juiz foi. E quanto mais longe, mais duro ele foi nas penas. Ou seja, leve o lanchinho pro seu juiz. Cara, de... <risos> imagina, você fica com fome, cara. E aí você vai perguntar o que acontece no cérebro de uma pessoa com fome. Basicamente, a perda de glicose, quando você tem menos glicose circulante, ali, ó, é, ali no lado é a proporção de... de Decisões favoráveis. Uhum. E cada bolinha daquelas é quando ele comeu. Caralho, Então, olha, olha ele comeu 70% das decisões, cara. 70% das decisões depois do almoço eram favoráveis. Quando passava até algumas horas depois da última refeição, caía para zero. Uhum, ele, tinha, ele tinha uma maior tendência de punir. Ou seja, ele não está punindo baseado na lógica da lei e o seu trabalho é, imparcial, como o juiz. Ele está punindo com, com... Pensa ah, assim, quando... Vou foder esse cara, não, não tô bem. Não, pensa, pensa <risos> assim, ó, quando você está com fome, o seu cérebro ele tá, ele tem menos energia, uhum. porque tem menos glicose ali, portanto você tem menos é, gasolina ali para pensar direito. Sim, sim, Recursos escassos no cérebro. Além disso, o seu sistema atencional e motivacional, que envolve dopamina e noradrenalina, ele começa a ser direcionado para comida. Uhum. Você começa a pensar mais em comida. Você não vê a hora do tempo passar para você comer logo, porque você tá com fome. Sim, sim, você sim, quer sim. que chegue logo para você comer, você não vê a hora de comer. Então, as outras coisas, elas começam a ficar um pouco mais de lado e você quer acelerar o processo. Além disso, cara, você tem menos glicose no seu cérebro, especialmente numa região que é a mais cara do cérebro, que é córtex pré-frontal. Uhum. E sabe o que, que o córtex pré-frontal faz, além de várias coisas? Toma decisão? Empatia. Empatia? Então, se uhum. você tem menos glicose no seu cérebro, na área que é responsável por empatia... Você, você fica tenha... mais cuzão. Talvez você fique mais cuzão. Entendi. Caralho, cara. É... E isso é uma variável, cara. Fora Se você, por exemplo, outros... pegar sujeitos e colocar numa sala... E colocar um cheiro podre na sala... Um cheiro ruim... Essas pessoas tendem a ter opiniões mais conservadoras. Tendem a ser mais contra casamento gay... Mais... Uhum. Caralho, que... que loucura. Isso tem estudo mostrando. Estudo publicado na Plaus One. Se você botar um gosto ruim... Na boca de uma pessoa, essa pessoa tende a julgar a outra pessoa como moralmente mais inadequada, em média, do que sem o gosto ruim. Nosso cérebro confunde o gosto nojento com uma pessoa nojenta. Caralho, a gente é muito burro, então, né, mano? Não é que é burro, cara. Ah, o nosso parece... cérebro é uma massa de células que recebe informações sensoriais e cria uma resposta frente a isso. E aí que tá, cadê o seu livre abito Se pois você é. tem livre hábito mas... Todas as situações externas vão influenciar na decisão que você toma? Monar, Por que, que, é que pensa é assim, bonito, ó, né? se a sua mãe, cara, quando você tava na barriga dela, se estressou, você nasce com um eixo de resposta ao estresse mais sensível. Então, na sua adolescência, talvez você seja mais pistola. Pode crer. E aí você brigou com a sua namorada. E aí? Você já foi modulado a ter essa briga desde quando você estava na barriga da sua mãe. Porque o seu eixo de resposta ele já é mais sensível. É, é meio bizarro, eu, eu não sei. É, é realmente... meio louco porque a galera fala assim, pô, mas então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou matar pessoas e não é minha culpa. É, eu falo é assim, assim, cara, se você tira essa conclusão, já estava na sua cabeça matar pessoas, eu não falei nada demais. Eu <risos> é já assim. queria, mas estava com medo achando você que você é assim. É, você já ia fazer isso, cara, Sim. de qualquer maneira. Eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu explico, é uma hora e pouco, eu explicando sobre esse raciocínio. Por exemplo, teve um cara então que... você veio... não acredita na, no livre-arbítrio? Não, acho que a gente não tem livre-arbítrio. Faz sentido Por uma razão simples. E eu deixo essa pergunta para as pessoas que acham que a gente tem. Os nossos células do cérebro, eles enviam informação por meio de uma coisa que a gente chama de potencial de ação. É o uhum. nome técnico para o choquinho, uhum. para o sinal elétrico. Um neurônio, ele só gera um potencial de ação quando foi estimulado por outro neurônio, que foi estimulado por outro neurônio... É feito em casca. E foi por outro. Se a gente tem livre-arbítrio, alguém tem que ter estimulado primeiro o neurônio, que não o ambiente. Cadê? Deus. É, só o que sobra. Ou tem um lugar bem no meio do cérebro escondido que ninguém viu ainda que tem um bonequinho que começa a mexer uns botãozinhos lá e tipo dispara um Mib, né? que tem um... e b... dispara para você beber água. Não uhum. foi, cara. Disparou para você beber água porque o seu sangue tá com mais concentração de íon e você teve mais sede. E se, e se você fala, não, mas eu não quero beber água agora, é porque você tá com a sua atenção visual em outro lugar e você não quer agora. Alguma coisa modulou o seu comportamento. Faz sentido. Aí se você vem me falar, pô, mas eu, as pessoas você tem que tomar cuidado em falar isso, Esden, porque as pessoas vão usar isso para o mal. Por exemplo, teve uma pessoa que veio falar para mim várias na real, que foi fazer uma palestra em público e a pessoa falou, cara, eu fui super tranquilo, porque se eu ficasse ansioso eu não teria como não ficar, porque eu não conseguia controlar o meu comportamento, porque tinha um estímulo do público me uhum. gerando ansiedade. Então eu lembrei do que você falou, usei isso como modulação externa e fui fazer e consegui fazer. Então, cara, olha, a pessoa tirou essa conclusão do negócio do livre-arbítrio. O outro fala que vai matar todo mundo e, e foda-se. É, se você tirou essa conclusão, desculpa, mas não, não fui é... eu que botei isso. Não falei isso sobre matar ninguém. Você que falou, ah, mas então você que foi pro lado errado, velho. Não bota na minha bunda essa porra aí. Mas essa questão sobre moralidade faz um sentido, né? No sentido que se a gente não tem o controle, a gente não tem o livre-arbítrio, se tudo que a gente faz já estava pré-determinado... É. É. Por que, que você vai punir alguém e por que, que você não vai punir alguém? Entendeu? Então, isso impacta direto no sistema de justiça, cara. Eu vou dar um outro exemplo. É, e aí entra também na ideia de que ninguém tem mérito de nada, né? Você, de certa forma, já ia fazer aquilo. Então, não é seu mérito. É verdade, é entende? <risos> Tem que falar desse lado também, tipo. É, é a mesma coisa que você falar assim, qual que é o mérito do cara que nasceu filho do Bill Gates, com todos os networks, as melhores faculdades é, e o cara que nasceu numa tribo na Aí África. Aí você pode falar assim, beleza, mas o filho do Bill Gates se esforçou e tal, cara, mas às vezes ele se esforçou porque ele teve contato com pessoas que se esforçaram e modularam ele e também, não, teria mérito ele, entende? Faz sentido. É uma discussão difícil, cara. Mas vamos dar um exemplo. Imagina que você tá num corredor de um hospital, e, sei lá, meu, sua namorada se machucou, você tá lá cuidando dela, foi pegar um café, um café quente. Você tá passando pelo corredor com um copo de café. Uhum. Tem um paciente com epilepsia. Epilepsia é um, te dá um Sim. monte de choque do cérebro e você tem convulsões. Digamos que esse paciente bateu no seu café e virou o café você, em você quente. Ele teve culpa? Bom, não, ele não quis fazer aquilo, né? É o cérebro dele tendo uma atividade elétrica que resultou num comportamento... Cara, teoricamente, eu sei que é estranho Bom, ele isso. tem culpa no, no sentido se a gente... a questão da É que assim, culpa, se ele mas... tem livre-arbítrio, não faz isso. Aí que quer dizer que o livre-arbítrio não funciona nessas horas, entende? Sim. Esse é o meu problema com a ideia do livre-arbítrio. A pessoa fala, não, mas você tem... Mas cara, se você tem controle, para de fumar cigarro, então. Se você tem controle, usa o seu livre-arbítrio e, e para de comer porcaria. Sim, sim. Daí você vai falar, não, mas eu não consigo, cara, porque eu tenho... Então, cara, se você não consegue é porque você não tem controle do seu comportamento. Mas, mas, mas é mais ou menos, na real. Porque, tipo, eu, por exemplo, fumei muita maconha durante a minha vida, assim... Comecei com 25 e, desde lá, fumei muita maconha. Eu tinha essa percepção que eu, porra, não, não conseguia parar até porque eu não queria parar, entendeu? Mas ele deu a merda que deu lá na, na parada do Flow e eu parei. Parei durante os dois meses eu fiquei sem fumar. E se eu usasse a lógica de, de, que eu não conseguia eu tava errado, porque eu consegui, entendeu? É. Voltei a fumar depois, porque né? Você pra em outras é, comecei a beber mais álcool, assim. A questão que eu falo assim, cara, se existe um controle de comportamento, cara, isso, isso teria que valer também pra pessoa que tá em depressão, então... Se, se você controla o seu comportamento, sai da depressão. É, é que tem Usa seu livre-arbítrio. É, pô, para, ignora essa porra de depressão, cara. Vamos viver, vamos viver a vida. Entende? Não, é, não tá no controle da pessoa, cara. Entende o que eu quero dizer? Sim, só que ao mesmo tempo tá de uma certa forma, né? É, de uma é certa que... forma, ela tem coisas que ela pode fazer para sair daquilo. Tem né? coisas que ela pode fazer para sair ser daquilo. Mas ela pode ser capaz de fazer daqui. Só porque ela não era capaz em momento. Desde não que, que no... exista uma modulação externa que influencia que a pessoa a é. fazer entende um ambiente Ou pra mim houve uma modulação extrema, externa extrema exato tem um de todo do merdão. um merdão é, é sim, e sim. aí a pessoa por exemplo que vai começar a fazer dieta e tal também cara se você modula o seu ambiente os estilos a minha máxima é assim monar que o ambiente controla seu comportamento cara faz sentido. Faz sentido até numa questão uh, física da vida, porque... o ambiente controla. Se você vai fazer dieta, viva com pessoas que não tem chocolate em casa todo dia, porque se você vê o estímulo do doce, aquela aquele estímulo vai entrar no seu olho, vai até o seu cérebro, vai liberar dopamina, vai guiar o seu comportamento para aquilo. Você vai comer o doce porque você não tem controle do seu comportamento. Ou se você tem, parabéns, significa que você treinou, difícil. você ah. treinou para executar a modulação para o outro lado. Mas você só treinou porque você ou pediu ajuda para um terapeuta ou para um amigo ou assiste um vídeo na internet, sempre tem algum estímulo externo que modula o seu comportamento. tá ligado a ideia dos neurônios mandar potencial de ação para um neurônio? Uhum. Cara, me mostre, quem acha que existe livre-arbítrio, me mostre um neurônio que dispara um potencial de ação sem a influência de outro neurônio ou de um hormônio que em última análise não foi influenciado pelo ambiente. E aí, eu concordo com você que a gente tem livre-arbítrio. Então, a vida é meio que um filme. A vida é e a gente é o observador. A vida é, meio que um conte a, a vida é meio que um conjunto de respostas comportamentais frente ao ambiente que você está. Se começar a ficar quente nessa sala, você vai pegar o, o ar e vai ligar o ar. Sim. Você, o, o ambiente ficou quente e levou você a ligar o ar. Sim, sim, sim. Por exemplo, se você bota o... o, o, o, o a fome é um exemplo, o, o, o quente é outro exemplo. Se você tem privação de sono num dia anterior, você dormiu mal, no outro dia, cara, você vai ter mais propensão a comer porcaria. Sempre acontece comigo. Inclusive. E, velho, você não tem... Mas você não é meio depressivo? É meio depressivo não ter livre-arbítrio, né? Eu não tipo... acho, cara. Eu acho, na verdade... Normal, não muda nada não, pra normal mim. É, for real, normal é se Eu não acho normal, entendeu? A galera fica muito preocupada, cara. Tipo, ah, mas como é que eu vou viver? E é perigoso isso porque as pessoas vão fazer merda. Tem um neurocientista chamado Robert Sapolsky, que ele tá escrevendo um livro. Ele é um dos maiores defensores que não existe livre-arbítrio. E ele, tem, ele é professor de Stanford e alcança o mundo, né? As coisas dele. Sim. É, e aí, deu muita merda no sentido das pessoas questionar ele. Pô, mas e aí? Como é que a gente vive com essa parada de não existir livre-arbítrio? Ele tá escrevendo um livro sobre como viver. Tipo, ele escreveu um livro mostrando... Como viver sem livre-arbítrio. É. Mas a ideia é basicamente assim... Foda-se, entendeu? Não vai mudar nada na sua vida. É, mas Existe isso é não. Mais É que... legal discutir e tal, Sim. mas cara, o que, que vai mudar, entendeu? Beleza, agora você teve contato com essa informação. E você ficar falando, não, mas eu vou fazer um monte de merda então que eu não tenho culpa, então eu não tenho livre-arbítrio. Desculpa, cara, mas você já ia fazer em algum momento na sua vida essas merdas, tava só esperando alguém dar deixa. Tá uma desculpa, né? O outro cara foi lá e falou em públicos. usa esse raciocínio pra fazer uma coisa legal. Sim, sim. Por exemplo, a pessoa termina com o namorado, fica um lixo, fica mal. Porra, usa teu livre-arbítrio então, cara. E para ficar bem, se você tem livre-arbítrio, fala eu vou ficar bem. E fica bem, do nada, instantaneamente. É que tipo... O livre você tem que modular o seu comportamento, ir fazendo coisas e as pessoas, se aproximar de pessoas que vão te ajudar. A minha questão com essa parada do livre-arbítrio é que... Onde ele tá no cérebro? Cadê ele? É, tem, o livre-arbítrio eu acho que ele é polêmico porque ele é tá bem correlacionado, apesar de não parecer, com a questão da alma com a questão de você ser alguém que está no controle da sua vida e as suas decisões importam. Né? A gente precisa sentir isso, porque senão a gente ainda não é linismo completo sim, e a gente não sim. vai querer fazer sim. nada. Você falar ah, tá, não quero fazer nada, mas tudo que eu fizer também não pode ser atribuído a mim por causa de um contexto ge é, geral. Uh -huh, uh -huh. Então, a, é mais útil para o cérebro humano acreditar que a gente está no controle da nossa história. E, né? cara, é maravilhoso. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo. O que a gente está falando aqui é, é, é para tentar entender a neurobiologia do comportamento e tentar mostrar para as pessoas que tem horas que você tá mal para caramba, cara. E tá fudido, e tá estressado, e tá zoado. E não é sua culpa. Tem muita gente que diz que meditar pode ajudar nisso. Assim, Muito. No sentido que você... O que acontece no cérebro? A gente tem uma ideia... Uh, essa ideia. Uh, eu falando para você, o que acontece? No Não, cérebro. fala, me fala, <risos> pô, eu adoro. Ouvir. <risos> a gente tem uma ideia e essa ideia ela nos sequestra o nosso poder, uh, no, nossa capacidade computacional do nosso cérebro e a gente foca, absorve tanto essa ideia que a gente perde a noção que a gente pode só deixar ela ir embora. É. Sim. E, e por isso que meditação é interessante, porque você é, é, o, é o exercício de não se associar aos seus pensamentos. Isso. E, e é por isso que eu falei do Sam Harris. Ele fez tantos exercícios. exercícios. Tá, se eu não tô me associando a nenhum pensamento durante muito tempo, quem, o que, que é eu? O que, que é se associar? Onde eu vou, eu vou encontrar, então, o eu em algum lugar? E ele percebeu que não. Ah, ele, ele só encontrou um estado químico no cérebro de presença ao presente máximo. entendeu? Se você pegar, por exemplo... É... A galera que está no corredor da morte, nos Estados Unidos. Metade deles tem lesão no córtex pré-frontal. Ou seja, é uma pessoa que teve uma lesão numa área envolvida com controle de comportamento. Tem um caso muito emblemático na neurociência, que é o, o caso do paciente... Não é o Henry Molleis, o Henry Molleis é da memória. É do Phineas Gage. Phineas Gage era um operário que ele trabalhava é, em 1800, faz tempo já, 1800 e pouco. E ele estava batendo dinamite em umas pedras no rocheiro para quebrar e catar pedra. E ele foi socar uma banana de dinamite com uma barra e ele per... explodiu o bagulho na, na cabeça dele. E a barra entrou aqui e saiu aqui em cima. Ah. Arrebentou o córtex pré-frontal dele. Região que nos torna racionais e permite a gente conviver em sociedade e tal. Empatia está aqui também. Você Isso. O que, que começou a acontecer? O comportamento dele. Basicamente ele virou um primata não humano. Ele começou a, não, a ignorar regras sociais... Ele começou a abraçar mulheres na rua, ele começou a andar seminu, fazer xixi em dos lugares. O álcool, por exemplo, desliga o córtex pré-frontal. Uhum. Então, a gente não tem muito mecanismo de controle de comportamento quando está bêbado. Pode muito crer. bêbado. Ele potencializa a transmissão gabaérgica que inibe o pré-frontal. O Phineas Gage ficou totalmente... Malu. Cara, é legal que ele não morreu. Ou seja, essa região ela não é envolvida para a gente viver. Estar vivo, né? É para conviver em sociedade. Pode crer. Outros animais não têm pré-frontal. É por isso que eles têm, fazem cocô no meio do shopping. Você tem que ensinar com bonitinho a não fazer. A galera no corredor da morte nos Estados Unidos, grande parte, tem lesão no pré-frontal. É culpa deles que eles fizeram os crimes ou na, talvez o cara, cérebro Cara, na deles? minha opinião, não. Não é culpa deles. Na minha opinião, são pessoas que não podem ser culpadas porque... é Tipo assim, pensa num diabético tipo 1. A diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca o pâncreas e destrói as células beta-pancreáticas produtoras de insulina. Hum. É culpa da pessoa ter diabetes? Ela não tem o órgão, cara. Ah, bom, sim, sim. Se ela nasceu com... Né? É, sim, ela não sim. tem o órgão. Não, o sistema imunológico atacou aquilo por alguma coisa ambiental que a gente não sabe exatamente o que é. Ela não tem o órgão... Ela não tem... A célula que produz a substância que controla a glicemia. Se existisse livre-arbítrio, ela nem teria... É tipo um carro que não tem motor. Ele não tem nem a chance de tentar andar. Porque não tem a, o hardware. Não é o software. O hardware uhum. não existe. Uma pessoa que você tira o pré-frontal, ela não tem nem a chance de não fazer aquilo, mesmo que não existisse livre-arbítrio, mesmo que existisse livre-arbítrio, ela não teria nem a chance de controlar o comportamento dela, porque não tem a região que controla. Ah, Inclusive, muitos neurocientistas são chamados em tribunais de júri para dar uma opinião técnica se a pessoa está inimputável ou não, se ela poderia estar em, em condições de cometer aquele crime, digamos assim, ou realmente não. Pode criar. É muito louco isso, é uma decisão longa, entra, entra pautas... É, é, de ideologias, enfim, é uma coisa que não... É uma coisa muito mais filosófica e bacana de entender, mas as pessoas têm que compreender que o nosso comportamento ele é muito modulado por, mu... digamos que... Fatores externos que muito, a gente não controla. Cara. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra